Eu sou a Vi e eu tô aqui hoje pra fazer um desafio, por isso que eu vou tô... ficar lavada segurando a câmera na mão, que na verdade é meu celular. Uh, eu me desafiei a ficar um dia sem internet. Então eu acabei de acordar, deve ser umas 10h30, 10h40 agora. Eu acabei de acordar, arrumei minha cama e acabou a internet pra mim. Eu vou imprimir um boleto e chega. O resto do dia inteiro eu vou passar sem internet. E vocês vão passar o dia comigo. E se tu fizer esse desafio, não esquece de me marcar e comenta aqui embaixo o link pra eu ver. E vamos lá. Eu não sei se outras pessoas já fizeram esse desafio, já gravaram isso. É a segunda vez no ano que eu tô fazendo comigo mesma. E sempre e na primeira vez deu certo. Só que era bem no meio de semestre, tava uma correria. E não vou fazer nada hoje, vou me desligar do mundo. E eu, não, eu tenho, não uso nem WhatsApp, nada, nada, nada. Eu realmente boto meu celular com o Wi-Fi desligado, eu não ligo meu notebook, ele tá ali atrás, depois eu mostro. Eu não vou ligar ele hoje. O computador de casa, óbvio, fica com a internet ligada, porque a minha família usa, mas eu não acesso e é um autocontrole, sabe? Tipo, não vou tirar a internet de todo mundo, o desafio é só meu. Então, todo mundo vai estar na internet usando o computador e hoje eu não vou usar nada. Nada, nada. E se alguém me pedir alguma coisa, eu vou dizer Hoje eu não estou usando internet Vamos lá Pra não me sabotar Eu coloco meu notebook em flight mode Assim não liga Meu wi-fi Então eu não vou conseguir acessar a internet E meu boleto De comer Almoçar e... e ela tá cantando Aqui também Então eu Fechei a porta Só que como aqui nessa parede Aqui é o chuveiro Vem validado água tudo aqui no meu quarto Então eu ouço as pessoas tomando banho Todos os dias, é bem chato E agora eu vou arrumar meu quarto Que eu percebi que eu não tô me filmando e agora eu vou arrumar meu quarto, porque hoje é praticamente véspera de ano novo. Então, eu tenho que dar uma geral. Eu não vou fazer aquela mega limpeza, tipo tirar todas as gavetas que eu não estou com paciência e nem tempo. Mas eu vou arrumar o básico, dar uma ajeitadinha nas coisas, pra não só ficar organizadinho onde a carruagem passa. Tá? Então vamos lá. Ah, meu celular tá no notebook. Descarregando os vídeos que eu fiz até agora Porque encheu a memória De arrumar meu quarto, já pode as coisas. Agora eu vou com a minha mãe, vou assistir série e meu. Na cara, cara, né? fica fazendo os com essa cara inchada, mas agora eu tô aqui na mãe, eu vim ver série aqui, porque lá as crianças estão vendo o desenho, e tá dando blacklist, que eu não gosto, que eu não assisti nenhum outro episódio além desse, e que eu não entendo muito bem, é máfia, briga, e o cara, não, a guria tá presa, a guria não tá presa, a guria é do bem, depois a guria é filha do bandido, entendi, não sei. eu não filmo falando durante o dia na sala, porque não dá, minha família não colabora, é muito barulho, então eu não falei nada, mas atualizando, eu almocei, fiquei com as crianças, um pouco, e agora eu subi pro meu quarto, eu jantei também, e hoje cansei, uh, como Ontem foi dia 29. E dia 29 na tradição italiana é o dia de comer nhoque. Então a gente fez hoje. E aí a gente comeu nhoque, eu é um gnocchi. Vamos mesmo. Então, agora eu vou ficar aqui vou ver TV. Vou ver um filme. Eu vou descarregar meu celular porque encheu a memória de novo de tudo que eu gravei durante o dia. Ai, vou ficar aqui vendo filme, vendo TV. Agora é o horário que a minha avó vê novela Então não dá pra ver TV na sala então a Minha avó vai ver novela, jornal E eu vou ver aqui no quarto A minha TV do quarto é horrível Mas é o que tem E pelo menos tem net Então tá tudo certo Então agora eu vou me atirar na cama e ver TV E eu não acessei internet O dia inteiro Pra nada Nem pra ver temperatura Nada e Ai, ah, vou passar óleo de coco no cabelo e aí, né, eu me sinto meio incompleta, na verdade, porque eu sou acostumada a ver tudo em tempo real, então alguém fala alguma coisa, tipo, ai, ah, vamos ver o preço de não sei o que, eu já entro no celular e vejo, e aí sem, com a internet desligada, não dá pra fazer isso, né, então é meio estranho, tipo, tu tem o um impulso, humano não né? dá, sabe, passar o Olha, de coco com o meu cabelo, eu ia lavar cabelo hoje, mas como amanhã é ano novo, é a virada, no caso. aí ah, eu vou lavar amanhã mesmo, não vou lavar hoje. É só vou passar o óleo, para deixar ele agindo até amanhã. E... Ai, não tem uma Esse óleo de coco já tem vídeo aqui no canal. Quanto o óleo de coco do potinho de vidro é aquele. Mas em compensação era é R$5,00 e aquele outro é 20 Então, tá valendo. emplastar minha cabeça deixa eu ir ligando a TV aí eu vou assistir um pouco de TV e depois eu tomar banho botar um pijama, deitar e eu não sei o que, que acontece aqui no meu celular, se eu gravar vídeo e falando ele ele não sincroniza o áudio e a imagem depois quando eu passo pro Pro computador, tá? E fica, tipo, áudio atrasado, sabe? Então eu evito de gravar falando com o celular. Prefiro gravar umas cenas, cenas em silêncio. Nossa, linda. Eu gravo no, no celular, até porque é mais fácil. Não tem como eu pegar e tirar a câmera no meio da sala, tipo, a família inteira. Eu tirar a câmera pra filmar, porque vai ficar todo mundo mirando E não vai ter graça daí, porque todo mundo vai parar e vai fugir. Com o celular é mais fácil. As pessoas esquecem que eu tô gravando e passam na frente do celular e fica bonitinho. Aí não tem problema. E não indico pra ninguém fazer esse desafio na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que a programação da televisão é um lixo sério. Não tem nenhum dos programas que eu tô, que eu tô acostumada a assistir, então não teve série hoje, nenhuma das que eu gosto. Eu fiquei assistindo o dia inteiro o Cake Boss E eu gosto de Cake Boss Só que eu queria assistir meu Criminal Minds Eu queria assistir o meu Castle de todos os dias Que eu tô de férias, né? Então eu posso assistir todos os dias E... Não tem. não tem Nem o desenho da minha prima tem hoje Hoje é outros desenhos, nada a ver, que ela nem gosta E aí não tem Peppa, e ela adora Peppa e, né? O que que tu faz com uma criança em casa? Sem o desenho que ela gosta, não passa, porque vira um inferno. E eu muito cabelo, muito cabelo. E tá relativamente calor, tá mais calor aqui no quarto, porque tava fechado na, o vidro já, e aí fica muito mais abafado. Mas não tá, hoje tão tá naqueles um daqueles dias assim, nossa que calor, tá... E agora com o óleo de coco passado, eu odeio o cheiro desse, desse negócio, o perfume que tem nele é horrível, sério, muito, eu não sei lá, eu não gosto de cheiro doce, me enjoa, então esse aqui eu prendo e deixo preso, porque se eu ficar solto, mexendo ele, me enjoa. A minha mão pra tirar o cheiro Eu soltei meu cabelo porque tá me incomodando o cheiro, eu vou ter que lavar ele agora mesmo. E eu tava lendo o livro Anjos e Demônios. E é o primeiro livro do Robert Langdon que ele aparece. Só que isso aqui é que tá me incomodando. Arqueiro, por que botar tá aqui e não aqui? Eu faço faculdade de design gráfico, então eu tenho mania de ver, eu vou uma das coisas e de analisar a capa dos livros que eu tô lendo. E, cara, podia ter alinhado aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui forma uma linha? Essa linha, em teoria, teria que continuar até aqui. Então, isso aqui devia estar tá aqui. E aí faria sentido e no olho pareceria que tá organizado. Olhando assim, parece que, tipo, tá perdido ali esse, esse negócio. Que não é logomarca, tá, gente? É logotipo. Mas isso aqui, como tem um símbolo, e um logotipo se chama, não me lembro o nome, não é selo, é assinatura, a assinatura devia estar aqui, alinhado, e não aqui no meio, sim, eu faço isso com tudo, com livro, com revista, com embalagem, é muito rato quando tu faz esse curso e tu, começa, tu aprende como é que as coisas são feitas começa a analisar tudo, então se tu não quer virar neurótico com essas coisas, tu não faz esse curso, fica a dica então agora eu vou tomar banho eu vou lavar esse cabelo e eu já volto tomei banho, tô de pijama linda, de aparelho e eu decidi que eu vou limpar meus esmaltes pra começar o ano todos os limpos então eu vou lá buscar, eu vou tirar de lá, vou trazer pra cá pra limpar tudo sentada, porque lá não tem de sentar lá no closet. Eu já mostrei no Instagram onde é que eu guardo eles, mas eu vou fazer um vídeo ainda mostrando direitinho, explicando e tudo mais. Mas eu vou lá buscar, vou trazer pra cá e limpar, e aí eu guardo lá de volta. Eu vou trazer por marca e aí eu já vou mostrando um pouquinho pra vocês tipo, como é a minha bagunça de esmalte. Enchi uma cestinha aqui com todos os meus empala. E vou começar a limpar, então vamos lá. Então eu não terminei de limpar, eu ainda tenho tudo isso aqui para limpar e. É bastante São 10h47 E eu vou deitar assistir TV e dormir Então eu me despeço de vocês por aqui Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like Aqui embaixo, se inscrever no canal Como a Sofia já pediu E se vocês quiserem desafio Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo, querem mais vídeos assim Deem like E comentem aqui embaixo pra eu saber